Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Eu sou a Carol Sattler e juntamente com o professor Joás. Olá. Tudo bem, professor? Hum. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre Daniel, para depois a gente chegar lá em Apocalipse. Vamos continuar aí, professor. A gente gravou no primeiro programa Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2. Quem perdeu pode ir lá no nosso canal do YouTube, ADEC TV que está lá, e agora nós vamos dar continuidade no capítulo 3 do livro de Daniel, do profeta Daniel, e o capítulo 4. Professor, no capítulo 3, outra imagem aí, uma imagem de ouro, só que essa não apareceu num sonho, essa imagem foi construída, a imagem do próprio rei, do Nabucodonosor, o que, que podemos falar dessa imagem? Nossa, tem, tem... Como que tava esse <risos> Sabemos que a Babilônia na época então era um maior império. Era uma potência, e... né? Uma potência. E isso deixou o rei bem envadecido, né? Soberbo. No mínimo, né? <risos> é. E a, essa estátua aí é uma prova do, do narcisismo dele, né? Ele ficou tão envadecido que Mandou construir aí uma estátua gigantesca, sete, 27, 27 metros. 27 metros de altura por 2 metros e meio de largura. É, então é. toda de ouro, Uma estátua uma imagem dele mesmo, do próprio. Né? Imagina, foi no é, ouro, ouro que puro. puro? Já pensou? Porque 27 metros de ouro puro, né? Quantos quilos não tinha aquilo? E só não bastou. Fazer essa imagem... Colocou músicos lá... Músicos, né, pra... fez tipo, uma inauguração... É. E tínhamos, as pessoas tinham que se prostrar. Se dobrar diante da imagem do próprio Nabucodonosor, né? Diante da estátua. E aí isso isso mostra o quão orgulhoso ele se tornou, né? É, pelas suas conquistas, né pela sua força... E ele se achou grande coisa e <risos> exigiu adoração para si. Adoração. Né? E o interessante é que aqueles moços que a gente falava lá do capítulo 1 e 2, eles, eles ganham um protagonismo aqui de novo. De né? novo. Que eles se recusam a se dobrar, né? Se dobrar diante dessa diante imagem. Diante da imagem. Aí da eles falam, por Nazão. que Daniel não se dobrou? Porque Daniel não precisou, porque ele ele era, depois do rei, era o Daniel, ele estava ao lado do rei ali. É, A gente lembra que, é, depois daqueles eventos, né, do sonho e tudo, ele colocou Daniel como o cabeça dos sábios, né, como governador, é o segundo depois dele, né, depois do próprio rei, ele é o segundo. Então, Daniel não estava nessa posição de, de, de plebe, digamos assim, ele era da própria corte real, né? Passou a integrar a própria corte real, então ele não precisa estar lá. Ele não precisava estar lá, mas os três amigos, Daniel, Sadraque, Mesaque é. e Abidinego. Estão lá no meio do povo né, e quando os instrumentos tocam, eles são os únicos de pé. O, o cinco fala assim, capítulo 3, versículo 5 e a 6 também. Quando ouviram o som da trombeta do Pífaro, da, cita, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, próximo em terra e adora a imagem de ouro do rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, Ó rei, vive para sempre, ó rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som, aí repete tudo, todos, repete todos os, os instrumentos, né, toda espécie de se prostasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostasse em terra e não adorasse, seria tirado em uma fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed Nego, que não te dão ouvidos ao Rei, não prestaram culto aos teus deuses nem adoraram a imagem de ouro que mandaste erguer. Aí furioso, aí sabemos que ele mandou aquecer sete vezes mais a fornalha. Sete vezes mais. É. E assim é muito interessante esse, esse episódio todo porque é, você vê uma figura importante de governo, né? Que sofre de um narcisismo exagerado, né? exigir adoração é o ápice do narcisismo. Né? É, e, assim, é, qualquer um que não se prostrar e adorar a imagem será lançado na fornalha. É interessante, é, é, inclusive a palavra usada para adorar aí nem, nem está no hebraico, né? está no aramaico, né? que é a linguagem do povão mesmo. É, é Sergide, né, se prostrar, adorar, adorar. É, Prostrado em terra, né, dobrado, dobrado né, mesmo. Se dobrar diante é, de um ser que merece Essa homenagem né? é, Diante do Criador de todas as coisas Isso é, é aconselhável, isso é louvável né? é, Ele merece toda adoração E, e há... É, uma palavra que é repetida nas escrituras, que haverá um dia, né, um, quando todo o joelho se, se dobrará, dobrará diante dele. E toda a língua Toda a língua confessará, confessará que ele é o Senhor. Né? É, isso vai acontecer muito em breve. Né? E ele, e, e isso... Né, Está esse, na escatologia, né? Essa adoração, né, e essa, esse se prostrar, esse se dobrar, essa reverência, né, essa postura de reverência, Diante do Criador é justificável, mas diante de um homem. Só né? de um homem. É, e assim, parece uma história muito distante, muito é, absurda, mas se a gente olhar em volta tem, muita, tem, tem. Muita, muito Nabucodonosor por aí, tem. né? Aqui no nosso país, então, tem é, uns aí que está quase chegando a esse ponto, eu acho. É, a pessoa se. se ela, ela olha no espelho e enxerga alguém infalível, alguém louvável, adorável. É, ele mesmo se olhando no espelho. Próprio, um próprio Deus né, mesmo, um próprio Se enxerga Deus. como Deus. E isso é muito perigoso, né? É, esse tipo de orgulho foi o primeiro pecado, né? É, da criação, foi o primeiro, é, começou no céu, começou né? Começou no céu? A é, rebelião começou lá. Começou no céu. O anjo, o anjo que caiu de lá, ele era alguém de proeminência, de destaque, né? Alguém é, que tinha um, uma uhum, posição privilegiada. A... É, e, assim, de repente, se olhou no espelho, né? Não tinha espelho lá, né? Mas a gente está fazendo uma, uma analogia. E, e se achou parecido com o Criador e achou que merecia a mesma adoração, a mesma veneração. Né? Sentar no mesmo lugar? Isso. Eu vou subir, vou fazer um trono do lado do dele né? e eu vou exigir adoração também. Né? E aí Saiu ele período. caiu como caiu do céu. Né? E levou um terço com ele. Canta isso, né? Isaías: Exatamente. Como caíste do Céu, ó brilhante estrela da manhã. Né? É, e quando esses homens geralmente não caem sozinhos, né? Esses tipos de coisa, né? Professor? Leva sempre alguém Leva um que pouco... pensa igual, né? Leva junto. Porque é algo comum é, nesse tipo de, de postura, né? pessoas que assim, se entendem, se acham tão brilhantes, se acham tão importantes. É tão acima das outras que acabam arrebanhando seguidores para si. Né? E é, é uma característica de pessoas assim. É, nunca vão é, levar seguidores ao Criador. Nunca vão levar seguidores a Cristo. Nunca vão apresentar Cristo às pessoas. Apresentar o Criador aos outros. Eles vão sempre trazer para eles. Mascaradamente. Né? É, vão né? sempre de forma fingida ou não, né, mostrar que o importante é eles, que quem sabe é eles, quem faz é eles, e aí atraem pessoas para si, porque pessoas que acreditam nesse discurso, de que é ele mesmo que está fazendo, é ele mesmo que, está, né, que, que conquistou aquilo tudo, e é o pensamento de Nabucodonosor. Olha o que eu construí, olha o que eu conquistei. Né, isso Legal. merece uma homenagem para mim mesmo. <risos> e aí pessoas são forçadas a adorá-lo. E aqui, o curioso aqui, nesse capítulo, volta aqui no 13, 14, ali, 15, parece que ele tenta dar outra chance para os três. Sim. Né? 13. E, é, parece que ele tenta, assim, mesmo furioso, ele fala assim, ah, depois que tocarem todos aqueles instrumentos, ele repete Mandou novamente. Mandou chamar os três. É, e, e, e se adorarem imediatamente, tiraram de uma forma... E que Deus, e ele pergunta, e que Deus poderá livrá-los da minha mão? Ele ainda fala, né? Estou dando mais uma chance e não tem nenhum Deus que vai poder livrá-los da minha mão. Talvez ele deu uma segunda chance aí por causa de Daniel, por causa da história dos três, né? Não imagino, talvez para ele fosse difícil mesmo tirar aqueles três sábios numa fornalha. Porque em deve ser comparado com os outros que eles tinham, eles eram muito superiores. Não sei, né? Passou todo, é. Professor, eu estou conjecturando aqui, mas parece que ele ainda falou assim, não, vou dar mais uma chance. É, porque eles já eram conhecidos, né? Uhum. É, e assim, é, tanto de Nabucodonosor quanto do povo, o povo já sabia. Quando, quando o povo denunciou aqueles três, já tava não junto. denunciou assim, eles não se prostraram diante da imagem. Eles não adoram os seus deuses e nem se prostraram, então é, eles trouxeram coisas mais antigas. Né? Eles estavam procurando uma hora de... É, esses três aí ó, não comeram das iguarias do rei, não se contaminaram com os nossos deuses. Eles decidiram isso desde que chegaram aqui, né? Uhum. E aí quando o Senhor fez essa estátua aí, também não se prostraram. Como é que vai fazer? Está escrito aí no decreto, né? Qualquer pessoa que ouvir o som, e dos instrumentos tem que sair. se prostrar. E aí o rei ficou num, num, num cheque mate, né? Ainda e tem. aí chamou os três, deu uma segunda oportunidade. E eles é, responderam. A resposta é sensacional, né? Verso oh, 16. Ó oh, não Codonosu, pre, não, pre, é, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste serguer. É. Então quer dizer, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Foi exatamente isso. Isso é muito interessante, né? vindo de pessoas tão jovens. Muito né? jovens, né? É, essa convicção... É, essa certeza, essa rapidez, essa prontidão em responder positivamente a uma sedução é, fantasiada de outra coisa, né? de liberdade. Não, vocês só precisam ajoelhar igual todo mundo faz, igual todos fizeram. Por que, é que vocês vão ser os diferentões? O que, que te custa, né? Faz igual todo mundo, vocês vão ser livres. É só, um, Senão, é só um gesto, né, professor? É só um gesto, é só ajoelhar. É só isso. E eles, e eles responderam muito rapidamente, porque é, em se tratando de certos assuntos, né, é, um cristão, seja ele jovem ou seja ele cristão há muito tempo, é, um cristão não deve ficar parlamentando, parlando, né, é, trocando ideia. É, ele Deve já ser incisivo. Ou é ou não. Né? Não, eu, esse negócio de se prostrar, de adorar, é só comigo e com meu Deus. Eu não vou fazer isso para um homem. Né? É, e, mas eles não argumentam, eles não dialogam. Isso a nós. O senhor fica sabendo que se Deus nos livrar ou não, nós não vamos nos dobrar. Porque ele é o nosso Deus, não tem outro. E quanto? Não tem muito diálogo, não tem muita não. argumentação, contra-argumentação, dialética. Não tem muito disso. É só, só isso. Não vou me prostrar diante de ninguém que não seja meu Deus. Eles estavam só seguindo um princípio hum. que já era pré-estabelecido. Não adorar é. outros deuses, senão realmente a mim. Deus já é. falava isso com eles. É o primeiro mandamento, né? Hum. É, das dez palavras, essa é a primeira. Eu sou o Senhor, Sei seu Deus. Deus. Então, não tinha nem que ficar... <risos> é. Olha, eu estou seguindo o princípio que o Senhor já estabeleceu. É. E pronto. Com essas coisas a gente não deve abrir diálogo, já negociar. É, mas isso é ser radical demais, mas que seja, né? Se o fim for ser queimado na fornalha ou dançar lá dentro com Cristo, <risos> qualquer que seja o fim, se dobrar diante de outro Deus, jamais. Jamais. E assim eles foram lançados na fornalha. É. E fala até que os soldados que foram levar eles morreram, né? De tão quente que estava. E quando o rei olha, não, ele não viu somente três. Ele viu. Quatro. Quatro. Tem um quarto homem aí? <risos> tem, né? tem um quarto homem aí. E isso, aí ele fala assim, e o rei exclamou: Olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e lesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses.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 de volta. O professor, ficou a pergunta do primeiro. Pois é. Foram lançados três e agora tem quatro lá dentro. E eles estão passeando, né? Ilesos? Como é que diz né, eles <risos> Estão passeando dentro da fornalha quando as chamas eram tão quentes que os soldados que lançaram eles lá com o vapor, né? Com o calor da, das chamas que estão lá dentro, quando se abriu a, a porta da fornalha, eles foram incinerados Ali. ali. E os, os três estão ilesos lá dentro e tem um que é, parece homem, mas tem uma outra semelhança também. Né? E aí é, eu acredito que o próprio Cristo, né, o próprio Deus homem, antes da sua encarnação, estava lá. Né? E esse passear na fornalha, eles estavam brincando, dançando lá dentro, eu tenho certeza disso. <risos> que passear dentro de fornalha? Passear, não tem, não tem que passear. Celebrando, né? né? Estavam, <risos> é, celebrando. Poxa, é, eles estavam vivendo algo sobrenatural né por causa da obediência ao mandamento do Criador e, é, caso, e vivenciaram uma presença do Criador que ninguém jamais havia presenciado. Tanto é que o próprio rei Nabucodonosor exclamou no, no versículo 25 e o rei exclamou é, não, é, aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, hum. venham aqui. E diz que ele não tinha, né? E depois fala que eles não tinham nenhum fio de cabelo, tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia nenhum cheiro de fogo neles. Deus, quando faz, faz. Passa perto de um incêndio qualquer... Não. Né? Você já fica com cheiro de fumaça E, e aquilo às vezes pode durar muito tempo né? um, um, um calor que matou soldados né? E eles saíram de lá do jeito que eles entraram, ilesos é, Isso aí foi é, sobrenatural E todos viram aquilo né? e, todos viram, e aí todos testemunharam que Deus de verdade É o Deus de Sadraque, Mesaque e abed -Nib. Isso foi sensacional, né? E o próprio rei reconheceu, né? Não tem outro. né? O próprio reconheceu que não tem outro. Que não tem outro. E, e faz um decreto, né? Faz. Pode ler, professor. Pode, Pode ler aí. É, aí, no verso 20 e 28, 29... Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu, o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E o rei fez prosperar esses três homens na província da Babilônia. Olha que Além de sair da testemunha. fornalha, eles não podiam mais blasfemar contra o Deus é. deles. Que, que Deus nos dê força para é, para testemunhos tão vivos como esse, né? Que Deus nos dê é, capacidade de testemunhar o seu amor dessa forma. Né? É, por obedecer ao seu nome, outras pessoas olharem e enxergarem. Não, só tem esse Deus mesmo. Não existe outro. Não existe. É, é um privilégio é, o que passaram esses três moços né? testemunhar a Deus dessa forma. E quem testemunhou também, né? É, quem viu aquilo também. Quem Nossa. viu aquilo é. também. É. E, professoria e assim a gente parte para o capítulo 4. Aí, no capítulo 4, agora já fala de outro sonho, de Nab Nabucodonosor. Maravilha. O rei Nabucodonosor, ele teve muitas experiências com Deus Altíssimo, né? Muitas. E a gente vê que, apesar de muitas experiências, ainda precisa passar por uns caminhos para aprender é. alguma coisa. Isso é muito interessante, porque... É... ele tem um milagre, um a teologia às vezes é, não dá conta de certas coisas, né? é, mas a Bíblia, a Bíblia ela tem alguns registros que, que estão lá para nos ensinar alguns princípios que, ainda que não estejam explícitos, estão ali né? para quem conseguir enxergar. É, e um desses princípios é, é o governo, é de Deus em todos os níveis, Deus governa, todas as coisas em todos os lugares em todos os tempos, né? E, e Deus levanta reis, destrona reis, entrona reis, né? É, levanta governantes, derruba governantes. É, nada nada acontece sem a supervisão de Deus, sem o querer de Deus, né? É, isso é complexo, né? Não dá para a gente começar uma Não. conversa aqui só sobre isso. entender isso, né? É mas assim, Deus levanta os, os, as pelo menos as posições de governo, né? São instituídas por Deus, né? É, aqui no Brasil, por exemplo, a gente elege os governantes, né? É, teoricamente, a gente coloca eles lá, mas Coloca eles lá onde? Na posição de governo que Deus estabeleceu. Uhum. Então, não é que Deus... Deus elegeu, né? É, Deus foi lá e votou junto... Não. não. Mas Deus, Deus colocou essas posições para que, é, através desses governantes, ele, ele exerça o seu domínio, a sua soberania. Uhum. Né? Então, são, são cadeiras muito privilegiadas, mas são cadeiras... É, muito perigosas também. E de muita responsabilidade. Né? De muita responsabilidade. Então, é, nesse sentido, é, por que que Deus fala tanto com Nabucodonosor? É um, é um homem ímpio, orgulhoso, arrogante. Por que que Deus fala tanto com ele? Porque ele está na posição que Deus colocou para alguém estar. Uhum. Que nesse, nesse momento ele está. ele está. Então Deus vai comunicar com ele. Reparou na Bíblia que Deus sempre comunica, primeiro, com quem está nesse tipo de posição, Sim. né, Deus sempre, Deus, você vê lá no começo da história, lá no Gênesis, e, e vem, vem discorrendo, né? vem caminhando pela Bíblia, você vai ver esse princípio, né, sempre reis e é, seus sacerdotes, Deus dando sonhos para faraós, uhum. Deus dando visões para né? reis, até ímpios, professor, o capítulo 4 ele começa assim, não sei se vai dar tempo da gente falar do capítulo 4 todo nesse programa, hum. é, mas a gente pode dar uma resumida nele, né? É, o rei Nabucodonosor aos homens de, de, de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade, tenha satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. E aqui ele exaltou o Deus Altíssimo. Né? Ele fala o que ele fez, os sábios, e ele teve outro sonho. Hum. E mandou chamar quem? Daniel. É, Beoutesazar. <risos> Para interpretar os sonhos. Nesse sonho, resumindo, ele viu uma árvore muito alta no meio da terra, né? Acho que seu tamanho é tão grande que a copa encostou nos céus, suas folhas, tinha frutos, tudo nela, alimentava todos dali. E debaixo dela tinha animais do campo, achavam abrigos, aves que viviam em seus galhos, criaturas que se alimentavam daquela árvore. Então, né, nas, ele fala que teve essa visão, estava deitado na sua cama, aí ele viu uma sentinela, um anjo que descia do céu, e o anjo gritou em alta voz, derrubem a árvore e cortem seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem seus frutos, fujam animais debaixo dela e aves em seus galhos, mas deixem o, o toco e suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será retirada e ele será como um animal, até que se passem sete tempos. E aqui ainda fala, a decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declararam veredicto. Para que todos que vivem, que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Então, este é o sonho que ele teve. Ele fala para Daniel e Daniel interpreta esse sonho. Vamos partir daí, professor. Qual é. que é a interpretação desse interpretação sonho? A interpretação é que aquela árvore era o próprio Nabucodonosor. Né? E aquele varão que vinha para... Cortar, né, era enviado do próprio Deus, né, para destronar Nabucodonosor. E aí a interpretação de Daniel é que é, o rei seria banido pelo próprio Deus e seria cortado dos homens, né, ele, ele se tornaria como um animal, né, é, chegando a se comportar como um, né, e determinado até o tempo, né, Sete, sete, tempo, sete, anos. sete anos e aí depois ele recordaria a, o siso, né, a razão, e reconhecendo quem Deus era, quem era o soberano de fato, ele seria restituído né, ao seu lugar. Ao seu lugar. Assim, muitos místicos interpretam isso aí é, é, até de forma inusitada, né? É, satanistas, vampiristas, por exemplo, vão falar que esse foi o primeiro nicantropo né, dos tempos, né, foi o primeiro lobisomem da história, Vai coisas desse isso. tipo. É, mas é, a ideia aí é que ele ficou louco, né? ele perdeu o siso, a capacidade Aham, de raciocinar, não. porque é, Deus, é, Deus colocou, a gente falava aqui, né, Deus colocou a posição lá de governo, e agora quem está nessa posição é esse homem que é arrogante, que é orgulhoso, que se acha grande coisa, não reconhece a soberania de Deus. E aí, como esse homem está governando, inclusive o povo de Deus, Deus tem um tratamento né, é, meio, um pouco que, mais severo né, com esse governante. E aí dá a ele visões, dá a ele sonhos. E esse aí é um desses sonhos perturbadores que ele teve, que né? Ele teve. E Daniel ainda dá a ele assim, Deus ainda deu um tempo, porque Daniel Sete fala assim. Anos. Não deu um tempo para ele ah, não sim. aconteceu. Portanto, no capítulo 20, no versículo 27 do capítulo 4. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, Daniel falando. Renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Aí depois fala, no 28, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, quando o rei estava andando na, no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. O coração endurecido pela arrogância. Demorou 12 meses. Deus deu é. ele um ano para ele se arrepender, porque Deus é misericordioso. Pelo visto, ele, ele num primeiro momento, né acatou o conselho de Daniel. É um conselho de um sábio que ele já reconheceu outras vezes, que é o mais sábio da Terra, que, ele, que está diante dele nesse momento. É um dos homens mais sábios da Terra uhum. naquela ocasião. E o próprio Nabucodonosor reconheceu isso várias vezes. Então, esse homem dá um conselho, né? ele, é, ele não pode fazer outra coisa se não seguir um conselho de um homem assim. Né? Como? E aí, parece que é o que ele fez num primeiro momento, tanto é que um ano depois só que ele volta a manifestar aquela arrogância de, de antes. Né? Então, durante esse tempo ele se conteve. Né? É, tudo indica que ele é, reprimiu ele mesmo esse. Esse, esse, esse desejo. Esse, esse sentido esse de, de, de arrogância, de, né? de, de egolatria. Egolatria. De, é, <risos> é, é de paixão pelo cara do espelho. né Ele conteve isso por um tempo e não demorou muito. Depois de um ano, de que novo ele olhou: Poxa vida, Babilônia. Eu que construí. A Babilônia tinha sido construída <risos> é. muito antes dele. É. Aí o orgulho voltou e nesse momento veio o juízo. Veio o juízo. Dizem né, que as palavras ainda estavam em seus lábios quando veio uma voz do céu e fala, né, a sua autoridade real lhe foi retirada. É. E ele foi expulso, né, e foi viver como um animal. É. Então ele foi expulso, passou esses sete anos, ele, né, do mês dos onze, passou a comer capim como os bois, seu corpo se Olha molhou só. com o um orvalho do céu... Até que seus cabelos e pelos cresceram, né? como as penas das águias, suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período de sete anos, o que, que aconteceu para a gente encerrar o capítulo 4? Está narrado aqui, né? é, versículo 36. 36 no, mesmo, é, no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. É, e me buscaram os meus capitães e meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. É uma lição sobre a soberania de Deus, né? Não tem nenhum... Nenhum homem tão poderoso, tão arrogante, que Deus não vai tratar com ele nesse assunto, nesse aspecto. Ele vai tratar. É. Vai mostrar o soberano sou eu, o poderoso sou eu. Toma cuidado. É. Nós vamos encerrar por aqui. Na, no próximo programa nós vamos falar do capítulo 5 de Daniel. E aqui tem uma história, assim, essa história é uma que mais me assusta, assim. Eu acho, assim, uma coisa... Né? Realmente, hum. não brinco com aquilo que é sagrado. sagrado. E não perca, continue nos acompanhando né? sobre o livro de Daniel. Espero que vocês possam estar entendendo um pouquinho mais sobre esse profeta. E sobre Deus, né, professor, principalmente. É isso. É isso. É, Daniel é sobre isso. É sobre a soberania de Deus, nosso Criador. Deus abençoe e tá? a próxima edição.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 tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Olá, a paz do Senhor!